mais um vídeo aqui vou mostrar mais um vídeo aqui de casa que oferece bônus sem depósito uma casa que oferece 15 reais aqui no canal tem vários sites desse tipo de casas que oferecem bônus sem fazer nenhum depósito então vamos lá aqui na play bonds eles oferecem 15 reais apenas pelo depois de fazer o cadastro você vai lá nas redes sociais deles como já está aparecendo aqui você segue eles no twitter e dão 5 reais você vai no Facebook e curte a página mais 5 reais. E depois você vai lá no, no Instagram e compartilha uma história no Instagram e marque a conta Play Bonds. Então fazendo essas três ações você ganha 15 reais. Como você vê aqui em, em minha conta, você vai ver nessa aba aqui com o símbolo de presente, o número 3, porque eu tenho três bônus. Na verdade esse primeiro bônus aqui está errado, é erro deles que eu já... Falei com eles, mas eles não corrigiram ainda. Os outros dois foram destes bônus que eu falei. Um foi pelo Twitter que eu segui e o outro pelo Facebook. O, o bônus do Instagram eu ainda não fiz. Depois de você pedir o bônus lá, você tem que fazer a ação né, recomendada aqui, É requisitada. Que no caso do Facebook é seguir. E tem que enviar uma mensagem para eles aqui no Facebook mesmo. Para eles é, te dar os 5 reais. Inclusive eu vou deixar na descrição também o Facebook aí da página Apostador Recreativo. Para quem quiser curtir também. No Twitter é a mesma coisa. É só seguir lá e eles vão te dar 5 reais. Mas tem que seguir e avisar. E quando você for avisar, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram. Você tem que informar o seu nome de usuário lá na Playbonds. Seu nome de apostador. Também vou deixar o Twitter aí do, aposta aposta bônus para quem quiser seguir também. E por último, o Instagram deles. E basta como eles dizem no site deles, é compartilhar uma história e marcar Playbonds. Quem me passou essa dica do das free bets na Playbonds seguindo as redes sociais? Eu esqueci o nome de do cara que me passou a dica, mas foi um cara que participa de um dos grupos no WhatsApp sobre a aposta. É, então, se você estiver assistindo o vídeo e quiser dizer que foi você, mas é, eu esqueci seu nome aqui, mas foi foi um dos membros lá do grupo que me passou essa dica aqui da Play Bonds. É, então, é só fazer isso aí nessas três redes sociais e recebe R$ reais em cada uma, que dá R$ reais mais um bônus gratuito aí mais R$ reais na conta aqui na Play Bonds.